Tudo começou há dois anos Onde um jovem tinha um sonho E que faria tudo para realizá-lo Esse jovem sempre feliz Ou triste Nunca desistiu E nunca desistirá I'm talking bom gente hoje eu estou trazendo a vocês esse vídeo especial de dois anos porque foi uma grande luta e é algo que eu me sinto feliz em conquistar pois com o passar dos anos apesar das dificuldades, apesar dos haters, apesar das tristezas das dificuldades eu não desisti e eu realmente é uma coisa que eu não quero fazer. Pois fazer o canal é algo que me deixa muito contente Interagir com vocês, conversar com vocês, as piadas, os risos, os gritos, os sustos É uma coisa que eu nunca vou largar mão Mas o que é um aniversário de dois anos sem uma festa? Nova Generation. Desce, voz desce. É Só <focama> <focama> <ro blows> <t compte> <Universal Humble> Obrigado por fazerem parte da minha vida Ai, que delícia